Nesse final de semana, aconteceu a quarta rodada do torneio. Aqui no programa do meio-dia, o presidente da Liga Pioiense, o Gil. Boa tarde, Gil. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, João. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Boa tarde ouvintes. É, afunilando o campeonato aí, né, Edgar? Tivemos Isso uma aí. rodada quente aí, começando sábado lá no Chico Alves, né? Terminando ontem no Eli Barcelos. E os times todos aí, eu, eu brinco que tem, nós temos dois grupos, né? O grupo A é o grupo da morte e o grupo B é o grupo dos <risos> desesperados, né? Mas foi uma, uma, uma rodada bastante, com 20 gols, né? uma média boa, boa também, boa. É, de gols. E estamos caminhando para a quinta rodada, próximo final de semana. E os, e os times estão aí a todo vapor aí tentando conquistar a vaguinha, né? Para as quartas de final. E quem está na liderança, por enquanto? É, o, o Lyon, né? No grupo A, desponta, né? Como, com 10 pontos junto com o Cerrado. A Vila Grinim vem em terceiro com 9. O Tottenham e o Liverpool com 7, né? Esse é o grupo que tá mais apertado ali, a pontuação está bem estreita. É, que eu, eu brinco que é, que é o grupo da, do, da morte, né? E o grupo B. Né, que tem o Unidos da Fé já praticamente classificado com 7 pontos, aí tem o Roma o Roma ontem, uma equipe excelente conquistou a primeira vitória ontem, está é, em segundo colocado, né, o Aston Villa com 2 Bela Vista com 1 um, e o Norte que praticamente está desclassificado, mas tem chance, matemáticas tem chance apesar do saldo negativo é, tá com zero ainda não pontuou mas ainda como eu falei o grupo dos esperados ele ainda tem chance mesmo com zero ponto de classificar porque classificam quatro né de cinco equipes classificam quatro né então nós temos uma uma margem aí bacana aí de, de para classificar para os times classificarem bacana nós temos que depoimento aqui do, dos jogadores é, o Jefferson meio campo do Tot Tottenham, Tottenham. Como, como que pronuncia o Gil Jefferson é do não Tottenham. O, Tottenham Tottenham isso, isso mesmo né é, vamos ouvir aí Primeiramente agradecer a Deus pela vitória e, seguramente, a essa equipe, né? Que é uma equipe de guerreiros, que a gente veio com intensidade para cá, com o plano de jogo, a gente conseguiu efetuar ele. E só agradecer mesmo ao Tony e toda a rapaziada mesmo do time. E nós vamos em busca agora da próxima né? vitória. Tem o, o Marcos também, que é meio campo do Norte. Vamos ouvi-lo. Então, cara, é o seguinte. É, o time jogou até bem os primeiros ali 15 a 20 minutos de, do primeiro tempo. Só que pela falta da demanda de o time não estar tá muito entrosado, entendeu? Porque alguns é da zona rural, outros é da cidade, acaba que o time não está treinando. Então é onde que ocorre muito isso, né? Falta de entrosamento demais. Beleza. Mas é, eu acho que é continuar dando seguimento que o grupo está embolado. Às vezes com mais três pontos aí na próxima rodada, cava uma quarta colocação aí. É isso aí, vamos lutar e vamos correr atrás do prejuízo e vamos para cima. É, a gente teve o, os dois jogadores aí, a equipe do Tottenham é uma equipe muito organizada. E o Jefferson, ele, ele tem uma liderança muito grande em cima dos, dos jogadores, junto ao treinador Tony também, que a gente fica, a gente fica admirado com esse tipo de, de comportamento, é um jovem, né, o Jefferson, e a gente fica muito admirado com essa questão de, de, dessa, dessa organização que eles têm, dessa, e principalmente do Jefferson como capitão do time, a, a entrega que ele tem, o respeito que ele tem dos demais, sabe, Edgar? Importante. Vamos o, o, fazer algum comentário sobre o, o Marcos, do... Do norte, o Marcos. Ele é ele também é um dos líderes lá do time do norte. O norte está com a dificuldade muito grande. É uma equipe nova, né? Jovem no cenário que começou a, a que teve a, a primeira participação agora, mas tem o Wilson como responsável pela equipe. E, e são batalhadores, né? Pessoal, é um pessoal novo aqui na cidade, né? A gente tá dando essa, essa oportunidade para eles. Mas uma equipe assim, eu quero destacar dessa equipe do norte, na verdade, a, o Fair Play é uma equipe que vem complicado aí para buscar os resultados igual eu falei não pontuou na na, na, na competição ainda mas o fair play você vê, você não vê jogador é, é, brigando sendo expulso dando trabalho né para organização para os adversários Muito entendeu é, é uma é uma é uma equipe que tá, tá condicionada a receber o troféu fair play da taça Piuí, viu que ótimo Luizão agora o zagueiro do Aston Villa vamos vê-lo Luizão zagueiro do Aston Villa Luizão é, perder a chance de disparar um pouquinho no grupo é, que que você me fala do jogo aí essa oportunidade que vocês perderam de encostar no líder Coitada, é Agradecer primeiramente a Deus né e foi um jogo bem pegado né chances para os dois lados Eu Não entrou com o objetivo de conseguir os três pontos mas infelizmente no futebol né tem que sair um vencedor e a equipe do do Lyon achou as duas oportunidades que teve e fez o gol né? agora é limpar a cabeça e entrar firme no próximo jogo. Luizão também, um dos xerifes né, da equipe do Aston Villa, né, e, e eles perderam muito o gol nessa, nessa derrota aí frente ao, frente ao Lyon. Lyon é uma equipe que, que tem uma, uma equipe muito certinha, jovens, é, é, que brilham muito durante, durante os jogos Uma equipe muito bem treinada é, chefiada também pelo Altair, né? experiente Altair, centroavante né? e, Mas o Aston Villa está tá caminhando bem Vai classificar sim, tenho certeza Que o Aston Villa vai classificar E, e, e o Luizão é um dos xerifes né? Dessa equipe né? Jogando muito bem em todas as partidas, dando segurança lá atrás, mas infelizmente erraram muito gols, muitos gols durante o, o, essa, essa partida contra o Lyon e acabaram perdendo, né? Mas tá, mas tá ali para classificar, viu, Edgar? Certo. Agora o, o Felipe Figura, goleiro do Bela Vista. Bela Vista está com preocupação aí. Vamos ouvir. Felipe Figura, é goleiro do time do Bela Vista. Felipe, conta para mim mais uma derrota do Bela Vista. Tá complicada essa classificação, né? <risos> complicado e meio, né? O time joga, joga, joga, mas não consegue finalizar bem. Hoje nós começamos ganhando o jogo, 2 a 0. É um placar assim com uma certa diferença, não pode deixar bater, tomar um gol, três gols em 10 minutos. Não pode acontecer num campeonato que está tão equilibrado. A média de classificação vai ser muito boa, tem que se quiser classificar tem que jogar a bola, infelizmente a gente não ganha. Hoje alguns esforços porque sábado o pessoal tem muita gente que trabalha, é difícil, o sol muito quente também, é complicado. Mas a gente continua na luta. Eu acredito sempre, eu falo para os meninos. Os meninos também, a nossa média de idade, nós temos acho que 15 autorização, tá? quer dizer, 15 são menores de idade. Acaba que pesando um pouco o campeonato. Mas a gente tem time, capacidade para brigar. A gente, a gente que é mais velho, eu, o Ronaldinho, tenta conversar com eles pôr na cabeça deles que futebol é um trem gostoso de se jogar, apenas ter calma. E a gente vai tentando, tentando, tentando. Eu acredito eu que pelo o empenho do time nos jogos, a gente vai sair vitorioso, vai ganhar o próximo jogo e vai classificar. Acredito que nós chega sim. Está otimista, né, Júlio? É, justamente. Eu acho que ele, ele foi muito feliz no comentário e é isso mesmo que acontece com o time do, do Bela Vista. É uma equipe muito jovem, muito jovem. excelente jogadores, mas às vezes não consegue. Né? Saiu ganhando o jogo de 2 a 0 e dentro de 10 minutos eles tomaram 3 gols, a virada. Mas assim, é uma equipe que tem, que tem bons talentos, mas peca muito por essa questão da experiência, de segurar um resultado, né? conseguir manter um ritmo de jogo, controlando o jogo, eles têm essa dificuldade. Mas é uma equipe também que, eu penso eu, que vai classificar sim tranquilamente. O Guilherme, zagueiro do Vila Greni, vamos ouvi-lo. Estamos aqui com o zagueiro do Vila Grenin, Guilherme, autor de dois gols hoje da partida. Guilherme, mais três pontos aí, faltando mais uma rodada, você acha que a classificação já está encaminhada? Encaminhada, sim. O grupo está bem consistente, está bem entrosado, Houve algumas falhas aí no jogo, só que ao sair de 2 a 0 para eles, a gente conseguiu bom entrasamento, bons passos, bons, bons gols aí para estar tá virando para 4 a 2, mas é isso aí, procurar o melhor para a equipe, procurar o melhor sempre, porque a nossa equipe está bastante confiante e creio que a gente pode sair campeão nesse campeonato aí. Uma virada, Gil. E justamente, é, é o contrário do que a gente falou da equipe do Bela Vista, o time do Vila Greninja é uma equipe cascuda, né? que já está apresentando um bom futebol ao longo de, de vários campeonatos. É né? uma equipe que já está no, no certame piuiense há muito tempo. Já é uma equipe que mostra muito bem essa experiência. Ao contrário da outra equipe do Bela Vista, mostra essa experiência. É, o treinador, o Leca, é, um, é, um, é um treinador muito perspicaz, Ele sabe entender o, o jogo, o processo né? durante a partida e acabou... É, é... Sendo. saiu vitorioso nessa, nesse jogo contra o Bela Vista de 4x2. Mas é uma equipe também que está muito bem colocada, né? Está em terceiro tá em terceira, na terceira colocação na, no grupo A com 9 pontos. E com certeza está com a classificação bastante, bastante encaminhada aí já também. A próxima rodada? A próxima rodada acontece esse final de semana, né? A próxima e última rodada da fase de classificação No sábado, às 14 horas Unidos da Fé e Liverpool É um jogo que o Unidos da Fé está praticamente classificado Mas o Liverpool busca essa classificação né? O Norte Que está que praticamente dando adeus A competição contra o Cerrado Que é uma equipe também que está classificada certo No domingo de manhã Bela Vista e Tottenham Vai ser um jogão, porque o Bela Vista precisa né, Se consolidar aí na terceira colocação Do, do grupo B e o Tottenham também buscando, junto com o Liverpool, essa última vaga do Grupo A. O Roma, é, às 10 horas da manhã, contra o Lyon. E esse último jogo, Aston Villa e Villa Grinim, justamente por ser dia das mães, a gente está querendo antecipar ele para sexta-feira. A gente está querendo é, é, fazer uma reunião hoje ainda com os dois representantes do Aston Villa e do Villa Grinim para a gente tentar antecipar esse jogo, justamente para a gente ter jogo no domingo de manhã e não ter o jogo no domingo à tarde, justamente para a gente poder almoçar com as mães, né? Tá certinho. Então, fica o convite, quem quiser assistir lá, lá no, no Campo do Atlético? No campo do Atlético e no Campo do América. Bacana, Gil. Parabéns aí pelo trabalho, por motivar essas equipes aí e te aguardamos aqui segunda-feira. Eu que agradeço, Edgar, João. Boa tarde a todos.